Mais uma vez, mais disso, às sete e meia, como é que já vão às sete e meia? Mas está sonho, aí? YouTube? Subscrever, comentar e curtir o Henrique está do meu um lado, eu sei. partilhar os vídeos ao máximo, é? ok? a tudo? até brilha! se não tem que Não, nas curvas tu já vais à frente deles! Anda mais a desfrutar é, Que ripada Zé! Ai. Ai Jesus! <risos> não, não, se assim não dá Zé! <risos> Ai Cutuinho. Ai Jesus! Anos, esta e nunca ninguém me passou. Nunca ninguém me passou. Bota lá abaixo. É é estamos a é sempre A Vambora! É Já estamos a perder tecido. Vambora! Vai vai pode dizer, Bota, Aqui é aqui. Ah, Primeiro faço o pequenininho, a que para depois faço o outro Já vai lá? Já está quente por baixo quente, sem nada! Sem quente nada! Já dá, já daqui aqui! Que Morrer! Primeiro faço o baixo! Primeiro faço baixo! E tu? Bota, então? Não, não, tá bom, tá, tá bom. bom Não, não, parola, assim, não Marcelo Não, Já, tens terra... yeah, um O tá que é que queres fazer? Não, Já, porque... yeah, caralho Vamos oh, lá, então, gente Ui, pera, deixa eu ver essa cena é que alto viram... As... As... As... Ei, hey, como é que é possível, man? Uma sal, tá? E agora? Quero filmar! Ai! Já está! Oh my god! Já, porque folga. a roda bateu ao contrário, estás a ver? Zero folga! Agora? lá? Há tudo? Ah, afinal tem aí alguma coisa na minha barra. É o disco, é? Mais uma bomba! Zé, tens a chave? Ai, já está! Ainda te salta fora! Eu caio e foda os dos outros! Ai, Jesus! <risos> a tudo? ah <laughs> Come on! Eu só vi dois bikes deitados aqui de casa, outro rei aqui e vi dois bikes aqui no chão. Ai Jesus que sorte Oh mano, eu vi dois bikes aqui no chão. Ia passar por cima de... eu virei para aquele lado, já vi-me mal coisa ia oh, é, E aqui? E será que isto está bom? Tens de fazer por fora? Não não, com os pés atados não vão. Os <risos> pés atados não vão. Não, não, com os pés atados não vão. <risos> Let's go! Oh, então vai por cima, depois por baixo? OI! <risos> ai, ai! Ai Jesus! Partiu o rir! A ver, vai te poder! Este pneu está a mandar muita gravilha! pagar os outros! <risos> e puta! puta! Olha o fungo. Ô Entrou todo agora. Д <ш> SM4 <Eng mainland mermaid> Curou? É Hora de ir para cá. Vamos lá, vamos lá. Vai virar a merda. É para ela não se pode cansar com aquilo, não se Também deve chegar lá, vai estar dentro. está aqui está <risos> Yeah! <laughs>